Fala rapaziada, mais um Dutty do Mundo começando pra vocês E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu já falei em alguns outros vídeos Que é sobre as gírias australianas Só que nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho mais a fundo Algumas delas pra você poder chegar na Austrália já bancando o australiano E já, já fazendo os caras achar que você é australiano, entendeu? Então se você tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out Começando o vídeo já com a mais pá de todas as palavras australianas, lembrando que eu já fiz dois vídeos sobre isso aqui no canal, então clica aqui em cima que você vai poder ver os dois vídeos que eu fiz com australianos falando sobre as gírias de lá, então começando galera, o Good Day né? nada mais é do que o Good Day might, né? o que que é isso? É o bom dia deles. O good am nada mais é do que o good morning, né? Or, or good afternoon, or, né? Alguma coisa desse tipo que você aprende nas escolinhas de inglês daqui do Brasil que ensinam inglês americano, né? Então a. Uh... O good eye não é uma coisa mal educada, você pode falar isso para qualquer australiano, para qualquer pessoa na Austrália, tanto jovem quanto velho, quanto qualquer coisa. Então, good mind, how you going? É uma coisa um, que vai ser usada muito por você no seu intercâmbio. Uma outra que é muito usada lá é o have a good one. tá? O que é o have a good one? Quando você termina uma frase, ou quando você está conversando com alguém, está se despedindo, por exemplo, tipo, ah, tchau, tenha um bom dia, sabe? Você fala, ah, have a good one, uh, yeah, that was, that was nice to meet you, have a good one, sabe? O have a good one uh, é, o, é o mesmo que você falar, tipo, uh, have a good day, desejando para a pessoa que ela tenha. Um bom dia ou, ou né, um bom final de semana, enfim. Uh, no inglês americano, eles ficam meio confusos com esse have a good one. Have a good one what? Né? One o que Mas na Austrália é muito comum eles falarem like, have a good one. Então, podem usar sem medo que vai dar tudo certo. Uma outra que falam bastante lá, os australianos não se denominam Australians. Uh, eles se denominam Aussies. Né? Então, aqui embaixo, Aussies. Uh, então você pode falar isso pra qualquer pessoa ah, I, I, I, I met a Aussie yesterday Or I have a Aussie friend Or quando você tá na Austrália você fala Aussie, Aussie, Aussie, oi, oi, oi Que é o que eles sempre falam lá Então o Aussie nada mais é do que o australiano Tem uma marca de produtos pra cabelo Que chama Aussie Só que daí todo mundo lê Aussie E eu fico tipo, ai, não é Aussie Não é Aussie, de é Aussie Ozzy. É Ozzy. Ozzy marca que vocês estão pensando, que eu sei que as meninas conhecem, ela é americana, não é australiana, tá? É que nem uhum. o <risos> Outback. Tchau. O Outback, você jogou e foi embora, né? É, é tipo assim, já, eu <risos> é de você. Uma outra que é bastante usada é o She'll Be Alright. O que, que é o She'll Be Alright? She'll Be Alright é tipo, vai ficar tudo bem. O She, na verdade, desse She'll Be Alright, ele não é só usado pra mulheres, né? O que é bastante bizarro pra quem tá aprendendo inglês, né? Aquele negócio que faz na sua mente, você fala tá, mas até hoje eu achava que o she era só para mulher. É só para mulher, mas do inglês australiano, o she'll be alright você usa para qualquer situação. Então você pode falar que um amigo seu foi no hospital, oh, he went to the hospital, but she'll be alright. Sabe, então você pode, você pode falar o she'll be alright. Ah, pra homens também nesse caso, tá? Ah, então, é você pode falar pra qualquer coisa, tipo, carro, my car should be alright, sabe? Tipo, ou uma situação, qual, qualquer coisa você pode usar o should be right, é tipo, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo ok. É uma expressão australiana muito, muito usada. O mate, obviamente, né, pra quem não sabe, o mate é amigo, ou brother, ou sabe o que eles falam nos inglês americano, tipo brother, ou sabe, alguma coisa assim, o mate ele é usado pra tudo, então você pode falar mate pra qualquer pessoa também, seja jovem, adolescente, idoso, adulto, qualquer, qualquer pessoa pode falar o um mate pra qualquer pessoa, não é uma coisa mal educada, não é uma coisa antiprofissional, é uma coisa cultural do país, então todo mundo fala mate pra tudo. Uma coisa que você vai ouvir bastante são os australianos falando assim, ah, é, eu tô esperando os meus amigos chegarem pra ir pra festa. I'm mulher for my mates to go to the party. Então, tipo, eles não falam my friends, eles falam my mates. Então, é muito, muito comum você ouvir isso. I'm waiting for my, to go to, I'm waiting for my mates to go to the party. E o mate, ele tem essa pronúncia de eight mesmo no final. Né? Tanto que eles usam bastante quando tá escrevendo M8, mate. Uma que é bem comum também é o no worries, então vai ser muito, muito, muito, muito fácil de você ouvir todo mundo falando no worries. E o no worries ele é usado como um you're welcome, por exemplo. Então você vai numa loja e você compra uma roupa e a menina vai falar pra você ah, thank you for coming. Aí você vai virar pra ela e falar assim, ah, no worries, sabe? Então tipo, tá de boa, tá tranquilo. Então a, o australiano tem muito esse estilo de, ah, yeah, no worries, não tem muita preocupação tal, então... Isso, isso é bem, bem comum de vocês ouvirem. Vocês podem falar o No Worries para qualquer pessoa também. Eu, hoje em dia, eu acho muito estranho ouvir, na verdade, um We're Welcome. Eu, pra mim, em inglês, eu já falo No Worries e, e é isso, sabe? Outra também que é de onde nasceu o nome da nossa empresa, que é o Too Easy, né? Então, o Too Easy, na verdade, ele é literalmente o Bem Fácil, né? Mas... Uh, o too easy ele é também usado como uma gíria pra falar tipo assim é, Ah cara, vamos, vamos tomar uma breja mais tarde Você vai falar, yeah, too easy Sabe, tipo, ah, vamos sim Ou pode, pode crer, vamos sim Então o, o too easy ele é usado é, nesse sentido, sabe Ou como uma, quando você quer, por exemplo Ah, quebrou alguma coisa em casa Pô, você pede pro seu amigo australiano Pô, can you, can you fix that for me? E o australiano vai virar e falar assim Yeah, too easy, sabe Tipo, ou também... Um outro jeito de ser usado é quando você está num bar, por exemplo, pede uma bebida. Você fala, ah, can I have two beers? E o cara, yeah, my two easy. E aí o cara vai pegar a bebida pra você. Tipo assim, é na expressão de muito fácil. Muito fácil de pegar, muito fácil de fazer. Ou, tipo, tá de boa. Ou, entenderam, né? Então o too easy também é bastante utilizado. Uma que eu demorei bastante pra aprender é o Tá. Você vai colocar as frases na, na, no, no, na tela, né? Uma que eu demorei bastante pra aprender é o Tá, que é o thanks in advance, né? Eu ouvia muitas pessoas falando Tá, tá, tá, tá, tá, e eu ficava tipo Tá o quê, sabe? O tá nada mais é do que thanks in advance Então você vai falar, vai fazer alguma coisa pra pessoa Antes de você concluir aquela ação, ela vai fazer tá E aí você vai ficar tipo, tá, tá o quê? <risos> Mas nessa hora você, agora você entende que o tá é um thank you, né? Uma coisa que confunde a cabeça dos brasileiros e acho que de qualquer pessoa que for pra Austrália é o yeah e o na, né? Então, eu percebi recentemente que nós, em português, fazemos isso também. Quando você vai conversar com uma pessoa, vocês vão começar a perceber isso a partir desse vídeo, que você fala alguma coisa pro seu amigo e ele fala é, não, ou sim, não, ou não, não, não, sim. Sabe quando você faz uma frase assim? Então, tipo, alguém pergunta a você sim, não, não, deixei de fazer aquilo. Então, eles usam isso também na Austrália e confunde bastante. Então, quando o australiano fala ye, yeah, na, é não. Quando ele fala na, ye, yeah, é sim. Então, é sempre o contrário. Americanos ficam loucos ouvindo isso. Então, é ye yeah, ou é na? É na ou ye? Yeah. Então, tipo assim, ye, yeah, na é não. Na, ye, yeah, é sim. Então, vocês vão acostumar com isso. É uma loucura, mas vocês vão acostumar. Uma que vocês vão ver bastante também é o reckon. Uh, então, por exemplo, o reckon ele pode usar mais como acho. Eu acho, eu reconheço. Então, é, alguém pergunta pra você, do you reckon it's gonna rain today? Então, a pessoa tá te perguntando, você acha que vai chover hoje? Então, esse reckon você usa pra tudo. É a mesma coisa de, tipo, think. Então, se você aprendeu think na escola, você pode transformar o seu think em reckon. E aí, o seu inglês vai ser mais australiano ainda. Right, mate? Outra que você vai ouvir bastante também é o Cheers, a gente teve um caso muito, muito, muito engraçado de um aluno da gente, que inclusive se você tivesse nesse esse vídeo, eu não vou falar quem é, mas um beijo pra você uh, que perguntou uma vez pra gente o que, que é o cheese, cheese, cheese que os australianos falam e aí ele mandou uma mensagem tipo, cheese e, e um pedaço de queijo no emoticon e eu fiquei tipo, que cheese cara, cheese, aí ele mandou x. aí eu x, cheese eu o Cheers Aí eu, ah, agora eu vou te dizer é o cheers, o cheers é nada mais do que tim-tim, né, de, de cerveja, quando você fala, ah, cheers, tim-tim e tal, mas o cheers também é obrigado. Então, muitos australianos, a maioria deles, eu diria 99.9% dos australianos, falam, falam cheers pra tudo. Então, se você entregar alguma coisa pra um australiano, por exemplo, ele vai falar, yeah, my cheers. Então, tipo, cheers é tipo, obrigado, sabe? E você pode também usar o cheers pra tudo. Então, qualquer coisa que acontecer, cheers, mate, cheers, mate, pode falar cheers à vontade, que você vai se dar bem também. Eu vou fazer um vídeo também falando as diferenças sobre algumas palavras em inglês americano e o inglês australiano pra vocês entenderem. Mas uma que a gente mais se pegou quando chegou na Austrália foram as chips ou hot chips, tá? Então, o que, que você entende por chips? Huffles, né? Leis. então essas, essas batatas pra gente são batatas chips, né? Lá na Austrália, a Hot Chips ou só chips, elas são as French Fries, que são as batatinhas do Mac. Então, por exemplo, as batatinhas do McDonald's, as batatas palito, que a gente fala aqui no Brasil, lá se você falar French Fries, eles vão te olhar com uma cara tipo... Uhum. Chips? <risos> e aí você vai falar, chips? no French Fries. é o cara, chips? Não, French Fries. Chips? <risos> e aí você vai ter uma dificuldade Em pedir as suas batatinhas Então é, na Austrália Batata frita é chips Or hot chips tá? Então não, se, não cheguem lá pedindo potato tá? oh, Começa Começa por aí Não cheguem pedindo chip potato one coke, Que tá errado One potato Chip potato, potatoes Large Então pede duas batatas Eu Já pedi duas e uma Sprite? Uma coca. Uma, uma coca. Uma coca. large. Então, cheguei na Austrália, arrasando. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do Deotti pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Deotti, dono da Too Easy Travel Brasil, Austrália e Canadá. A gente trabalha com intercâmbio já desde 2016, já mandamos mais de 100 pessoas para fora do país. O nosso grande diferencial é que a gente tem um suporte em cada cidade que a gente oferece, com pessoas que já fizeram intercâmbio, Aqui em São Paulo, você pode visitar a gente também na rua Piacás 756, sala 55 Imperdizes. Todo mundo que trabalha aqui já fez intercâmbio. Vem aqui conversar com a gente, dividir as suas experiências. A gente vai conversar sobre a Austrália com vocês. E é uma coisa que a gente mais gosta de fazer, é falar sobre a Austrália, Canadá, os países que a gente trabalha. Então, pode vir aqui falar com a gente. Ou, se você não é de São Paulo, peça o seu orçamento aqui também no www.chooseintercambio.com barra orçamento. E a gente vai entrar em contato com você para fazer seu sonho de viajar para o exterior virar realidade. Beleza? Então, um beijo pra vocês, obrigado por assistir. Não esqueça de inscrever no canal, curte, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!